Sempre penso que o pior vai acontecer comigo e com a minha família. O que será que é isso? Olá, seguidores do Espaço Família. Estamos aqui para mais um momento de informações da psicologia para você e a sua família. Frequentemente, me escuto de várias pessoas que chegam no meu consultório dizendo que, frente a uma situação no dia a dia... Penso o pior? Tenho as piores ideias sobre a resolução daquele problema ali. Como por exemplo, no meu trabalho me solicitam para fazer alguma atividade nova e eu já penso. Não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sei fazer, eu vou ganhar a conta, não vou conseguir um outro trabalho. Como vou sustentar a minha família, tenho contas para pagar, tenho filhos para criar... Isso a gente chama de pensamentos catastróficos, que é um sintoma, que é uma característica lá da ansiedade. Onde eu acredito fielmente, e verdadeiramente, que a única solução para resolver os problemas é a pior opção. É a pior forma que vai acontecer. Quando eu vejo meu filho correndo... Ele está brincando, está correndo, eu já imagino, vai cair, vai se machucar, vai quebrar o braço, vai sempre a pior ideia, mais catastrófica. E aí, quando eu tenho esse pensamento automático, isso vai me gerar uma emoção e vai me gerar sensações corporais. Como aumento do batimento cardíaco, sudorese, tremores, dificuldades para respirar, pois é o meu organismo se preparando para lidar com essa situação é, desafiadora. Né? E o que, que a gente percebe em relação a isso? Que quando a gente vai trabalhando com os pacientes lá no consultório, que por mais que a gente tenha esse pensamento catastrófico, na maioria das vezes... Para não dizer todas, mas quase na maioria das vezes, elas não acontecem. Ela está no, a nível de nosso pensamento, mas não na nossa prática, não no nosso real. Então, o que eu preciso começar a avaliar em relação a essa minha ansiedade? Né? Se isso começa a me prejudicar de uma forma que me paralisa, que me dificulta no trabalho, nas relações sociais, me impede de fazer aquilo que é necessário, é importante procurar ajuda. Ajuda na psicoterapia para lidar com as questões de ansiedade. Dependendo do caso, a gente vai, pode verificar junto com o médico a questão medicamentosa. É, porque tem um nível de ansiedade que é natural, que faz parte da nossa vida. Aquela ansiedade frente ao novo, aquilo que é desconhecido ainda, como uma viagem, como é, um concurso, aquilo que é novo essa ansiedade nos faz nos prepararmos para aquela situação então eu vou fazer uma prova gera ansiedade então eu estudo para aquela prova aí é uma ansiedade cotidiana que faz parte tá está tudo bem. Agora, aquela ansiedade que eu não durmo, que eu não consigo estudar, que eu não me concentro, que me dá o branco na hora da prova e que eu não consigo desempenhar a atividade do trabalho, essa sim é uma ansiedade que me gera prejuízos. E principalmente quando eu começo a pensar que o pior vai acontecer a partir disso. Então, se você é uma pessoa que enfrenta situações novas já pensa o pior, Talvez a gente pudesse trabalhar para que você se sinta um pouco mais confiante em você, mais confortável nessas situações do seu dia a dia. Conhece alguém com essa dificuldade? Encaminhe esse vídeo para ela ter informações sobre isso também. Tem dúvidas sobre esse assunto ou quer sugerir outros assuntos? Me procure no Instagram, psicóloga Fuchs, que eu estou à disposição para conversarmos. Tá ok? Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!